Meu nome é Roberto Camargo e eu estou aqui para falar para vocês do sistema estabilidadefinanceira.net. Eu estou aqui com a minha colinha, onde eu tenho algumas perguntas e respostas que eu vou me fazer explicando para vocês como funciona o nosso sistema. Bom, é importante falar quem precisa do nosso sistema de estabilidade financeira. Geralmente você que vende, é, que participa de algum sistema de marketing de rede, então, por exemplo, vamos começar com o um exemplo a Emui. Você participa da Emui e quer captar pessoas que querem ganhar mais dinheiro. Pessoas que estão insatisfeitas com, a, com, com o atual rendimento, com a maneira de trabalho, com a qualidade de vida. Então você está querendo captar essas pessoas para colocar... É, é, na, na empresa e participar da sua rede. É, e às vezes ah, vai acabando o círculo de amigos, ou você quer mais e mais. Então aí que vem o nosso sistema estabilidadefinanceira.net ajudar você. Como assim? Nós vamos captar online pessoas interessadas em mudar de vida e entregar para você esse cadastro. Como assim funciona? Eu, primeiro eu vou começar a explicar como você pode fazer parte do nosso sistema para você entender o processo todo. Primeiro você precisa acessar, acessar o site estabilidadefinanceira.net barra Ali você vai preencher os seus dados e vai adquirir o nosso sistema, onde você pode pagar por boleto bancário ou cartão de crédito. A partir do momento que você adquiriu o sistema, você já está apto a fazer investimentos de publicidade no Google. Google, como assim? Eu vou precisar saber fazer anúncios na internet? Não, a nossa empresa cuida para você dessa publicidade. Como assim? Você vai lá e decide, eu quero investir 100 reais no Google, eu quero investir 200 reais no Google, eu quero investir mil. E vai e compra esse crédito. Assim que você comprou o crédito, mensalmente a nossa empresa fecha o grupo e aí nós vamos saber quantas pessoas estão fazendo... Quantas... É, é, é, pessoas como você compraram esse crédito e vão estar investindo esse valor no próximo mês no Google. Então, por exemplo, você comprou 100 reais, uma outra pessoa comprou 100 reais, outro 100, outro 200, outro 500 reais. Vamos dar nomes para entender melhor como funciona esse processo. Então, o João investiu 100 reais, a Maria investiu 100 reais e o Pedro investiu 200 reais no Google. Quando a nossa empresa fechou isso, nós vamos contratar no Google 400 reais de publicidade. E aí vamos fazer um anúncio que quando o internauta clicar no nosso anúncio, cai na nossa página principal e não na sua página, porque assim que você adquiriu o sistema, você também ganhou uma página pessoal, estabilidade financeira barra seu nome, mas não é esse site que nós fazemos publicidade, nós fazemos do nosso site principal aonde é, uma pesquisa de perfil, do internauta então a pessoa está procurando mudar de vida, achou nosso anúncio na internet clicou, entrou no nosso site e aí tem lá um perfil que ela vai falar sobre ela, o nome o, o telefone, vai falar o que ela está insatisfeita com a vida dela, que ela está querendo melhorar a qualidade de vida está querendo melhorar o retorno financeiro dela, ela explica detalhadamente esse perfil quando ela terminou de se cadastrar o nosso sistema sequencialmente envia essa mensagem para cada um de vocês que comprarem o crédito. Então, o João comprou 100 reais ele recebeu lá um cadastro. O próximo cadastro que vier na internet vai para a Maria que comprou 100 reais também. O próximo cadastro que vier vai para o Pedro. Só que o Pedro ele comprou 200 reais de crédito no Google. Então ele vai receber num fator que a gente acaba colocando 100 reais é um, 100 reais é um, 200 reais é fator 2. Então o Pedro vai receber dois cadastros. O João recebeu um, a Maria um, e o Pedro recebeu dois cadastros. E aí começa novamente a sequência. O próximo cadastro é do Pedro, o próximo é da Maria, e os outros dois é do João. Então o nosso sistema ele também permite que você invista quanto você quiser, independente dos outros que estão anunciando. Então, se você quer ser mais agressivo e ter mais... É, potenciais clientes, potenciais pessoas interessadas no seu negócio Você pode investir mais é, Um pode investir cem e o outro investir mil Então um vai receber fator um, recebe um cadastro, o outro recebe dez Ah, mas como assim, eu só, mil reais eu só recebo dez cadastros? Não O nosso sistema vai sempre sequencialmente até finalizar é, toda a verba investida no Google Então uma coisa importante é, se o Pedro... Se o João recebeu 10 um cada é, cadastros, por exemplo, ao final de 100 reais, o João, que investiu, investiu... o Pedro, desculpa, que investiu o dobro dele, investiu 200, vai receber o dobro de, dobro de cadastros. Então, o João e a Maria receberam 10 cada um, e o Pedro recebeu 20 cadastros. Quanto custa cada cadastro? A gente não sabe. Ao final de cada mês a gente vai ver. O importante é, no quanto cada um investiu, quem investiu o dobro, o triplo, sempre vai ter o dobro ou o dobro ou o triplo de cadastros. O que é importante também falar para vocês que quando chegar esse perfil na sua mão, a partir daí você precisa fazer alguma coisa. O internauta quando ele clicou esse cadastro e foi é, selecionado você sequencialmente, ele já cai numa página pessoal sua onde tem lá seu nome, seu telefone, seu endereço, se você colocou seu Messenger, seu Skype, você coloca todas as formas possível. até um chat ele pode ter ali online para falar com você e também ali já tem páginas onde ele vai conhecer a empresa nós já temos vídeos sobre a Emwe como ele ganha dinheiro com a Emwe e o cadastro completo de produtos da Emo. E todos os produtos onde ele clica e vê a ficha completa. Pode ser que na hora ele já decida. É isso que eu quero pra mim. pega o telefone e te liga. pega o telefone e te manda um e-mail. Não sei se ele vai fazer isso. Então é importante que fique um recado para você. Nós te trazemos um potencial cliente. Alguém que se cadastrou. Teve o trabalho de se cadastrar dizendo que quer mudar de vida. Que quer uma estabilidade financeira. Se ele vai fazer parte da sua rede. Eu não sei. Quem precisa ter e fazer algo por isso é você que está lá contratando o nosso sistema. Um outro recadinho importante é que nós temos o Tovox, que é um sistema de relacionamento, que caso você não mande mensagens para ele semanalmente, que você não consiga ligar para ele. Desculpa, que você não mande nenhuma mensagem, que você não consiga ligar para ele. Pelas tarefas do seu dia a dia, o nosso sistema vai toda semana entrar em contato com esse internauta e vai mandar uma mensagem para ele falando sobre o negócio Emily e sobre um produto que a Emui trabalha. Então, quantos produtos tem a Emui? 50 produtos, ele vai receber 50 e-mails de você, você remetente falando pra ele sobre um produto e isso vai gerando um relacionamento com ele, como recado final só só quero deixar e voltar eh, deixar ficar claro novamente, o nosso sistema não vende o seu produto ele não vai cadastrar diretamente no seu negócio quem precisa fazer isso é você nós vamos trazer sim um potencial cliente, um potencial parceiro um potencial eh, internauta para estar tá trabalhando com você na sua rede e no seu negócio, obrigado